Você gosta de história boa? História de mudança de vida? Dá uma olhada nessa história que você vai ver agora. Se você não gostar, não precisa assistir até o final, não. Se gostar, compartilhe. Era uma eleição aí para trás e eu estava assistindo o Jornal Nacional, na Globo, e ali tinha o, o Lula conversando com o Sérgio Cabral. E subindo lá no morro, pedindo voto, aquele oba-oba e tal, passou um molequinho e falou assim, ô presidente, precisa fazer uma quadra de tênis pra nós aqui na comunidade e tal. E o menino tomou um passa, moleque, que eu me contorci por dentro, quando o presidente, o Sérgio Cabral, um dos dois, falou assim, que é isso, moleque, vai jogar bola, tênis é coisa pra rico. Doeu. Daquele universo, aquele menino só queria uma oportunidade, oportunidade de jogar tênis. Tudo bem, tênis é diferente, não é futebol, né mas aquele menino queria uma oportunidade. E aquilo ficou na minha cabeça. Um dia eu pensei, não, está na hora de fazer por aquele menino lá daquele morro, os meninos que estão aqui na nossa cidade terem essa oportunidade. Aí eu reencontrei o meu amigo o Jacaré, professor de tênis conceituadíssimo aqui na nossa cidade e eu perguntei para ele se ele topava o desafio da gente dar aula de tênis num projeto social e ele mais que depressa falou que sim e aí foi uma questão de construir tudo. Foi aí então que eu procurei a Vera Vera Begó, lá do Educandário, a é diretora. Eu já conhecia ela, né, de outra oportunidade que a gente teve lá no Educandário. E encontrei no Educandário a matéria-prima que a gente precisava, ou seja, crianças precisando de oportunidades. E essas oportunidades apareceram. A gente foi construindo, foi buscando patrocinador, valores, dinheiro, apoio, estrutura. E tá aí, esse é o resultado. Espero que você tenha gostado. Uma das poucas coisas que a gente pode fazer para melhorar a vida das pessoas é doar o nosso tempo e o nosso conhecimento. Esse projeto aqui com as crianças do Candário só foi possível porque nós conseguimos encontrar professor, patrocinador, os apoiadores e ser a ponte para que todos convergissem no sucesso emocional, físico, atlético e que essas crianças possam ter oportunidades de evoluir na vida. Daí o resultado. As oportunidades, elas vêm, a gente tem que agarrar os melhores que vão ganhar. A vida não tem muito espaço para o terceiro, pro quarto, para fora. Às vezes a gente não lembra quem é o vice-campeão da última Copa do Mundo. Tem lugar para todo mundo ser o primeiro. Só tem lugar para um. Por isso, gente, que vocês têm que agarrar as oportunidades e de desdobrar para ser o primeiro. Não, não vou conseguir ser o primeiro. azar, você vai tentar para ser o primeiro, porque a vida é assim. O mundo, ele até acolhe, né? Porque o mundo acolhe todo mundo, porque Deus é bom. Agora, no campeonato da vida, ganha quem se esforçar. Não vai ter pai, não vai ter mãe, não vai ter tio, não vai ter o amigão passando a mão na cabeça de vocês, não. Vocês estão com os dois braços, com as duas pernas e com a cabeça em cima do pescoço e é para usar, mas usar mais a cabeça do que os braços e as pernas, mas tem que ser top, não dá. O funil, gente, é assim ó. Entra mil e sai um. É assim a vida. Você tem que ser o bom, você tem que ser o melhor. Vocês estão tendo uma oportunidade, vocês podem mudar isso tudo depende única e exclusivamente de cada um de vocês. Finalmente, o Yuri, primeiro lugar no campeonato. Moleque, tem futuro, é bom, tem perfil, tem físico, tem a cabeça no lugar. Então, eu quero, quero agradecer pela oportunidade, né? Nunca, nunca desisti. E vou dar meu máximo no próximo treinos, no próximo campeonato e agradecer, né? Sem vontade, a gente não lugar nenhum. É isso aí, valeu, moleque. Obrigado, valeu.